Imagine jogar uma partida de CSGO competitiva, porém, escutando tudo que o outro time fala, sem que eles desconfiem. Me desculpem, mas foi exatamente isso que eu fiz no vídeo de hoje. Eu reuni cinco amigos no Discord e tuitei o IP do meu servidor para que inscritos entrassem e jogassem contra nós. Porém, antes que meus inscritos entrassem, eu coloquei um comando no servidor que ativava a comunicação por voz entre as equipes. Mas, já que eu e meu time estávamos todos no Discord, ninguém falou nada. Logo, os TRs não sabiam disso. E a partida começou com todos eles ali se comunicando, sem nem imaginar que eu e meu time estávamos escutando tudo. Esse round é eles vão passar alguma, alguma estratégia. É isso, tava pra saber aqui no Mac é das? Seguinte, tá. ó, só o é, Felipão é, na A. É. Só o Felipão na A. Alguém Na real, não faz mal o top, não. Deixa eles entrarem, deixa eles entrarem. Ah. Tá ligado? A gente vai pro GK aí. Quando eu falar, tá, Rio? Quando eu falar. Taca, taca, Bang taca, taca. Pode tacar. Só cai, só cai. Ah, que isso, velho. Cai, guys. Ai, aqui andando. Tá. Ai, cai, cai. Linda. É aqui um dos caras, é aqui um dos caras. Aproveita, eu quero bacu. Eu quero bacu desse arco. Que maravilha. O que é a vida? É uma maravilha.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 o formulário que tá na descrição, e quem sabe começa 2023 com a skin mais rara da história do jogo. O Rian tem o inventário mais caro do Brasil. Avali... Sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal Cachorro 1337, rapaziada, um dos vídeos mais engraçados que eu já fiz. Juro. E peço perdão aí pelos inscritos que estavam do outro lado pela, pela brincadeira. Se inscreva no canal, meu sonho é bater um milhão de inscritos, falta pouco, por favor, me dê essa força. Vamos para partida. Vamos ver, não é que os caras vão passar uma cal para começar a partida, mas vamos jogando, relaxa. Bora, bora, bora, bora. Ó, ninguém passou a cal. Aí, Vou ficar aqui no, no ninja, Filipão. Até agora é nada. Miniboy. Passou, comendo liga, filipão. Nossa, já tomei uma agressão aqui, mano. E caverna. Ui! Cabecinha, Sanduíche. Passou, passou o Eles vão me comer aqui. Tem, tem. Janelão, janelão, É, Tem tudo aqui já. Janelão ainda, aqui ó. Janelão me pegou. Esse mouse do Fallen tá uma delícia, pai. Eita! Ah, ele tava ligado, mano. mano! Ai, eu vou pôr uma caverna. Nossa, que molotov que eu fiz, Bora. mano. Ó! Ó. oh, oh, oh, oh. Ver, ver, ver, vamos... Contato B. Tá, é contato B, é contato B. Vem B, Goff. Vem B, Goff. Tem aqui, tem aqui, tem aqui. Entrando, entrando, entrando. Entra. Entrando. Bora, um bora, bora. Aí. Os caras já viram aqui. Corre, corre, corre. Vamos <risos> voltar, vamos voltar, vamos voltar. <risos> vamos voltar, vamos voltar. Cuidado aí, Gobi. Vai com a arma na mão. Não, meia, meu. Pode ter um shot só. Solo... Isso. Boa, boa. Agora corre, agora corre, agora corre. Agora, passa a liga aí. Vai ter tá. Vai ter liga, eu... Vou pegar o da liga junto. Morto. Boa. dois desliga. Ixi, ah, tá vindo um palácio. Tá Esse palácio acabou, vai me ferrar, que? mano. Eu peguei a C4 aqui. Palácio, palácio, palácio. Deve ter liga de sábio. Ai, como sábio. É. Galera, fica... Mano, tenha atenção. Os caras falaram que iam um comer liga e você morreu por liga, Gov. Vem caverna, caverna, caverna pra mim rápido aqui, por favor. 5G caverna? Vamos? Vamos, vamos, vamos. Bora, bora, bora. 1,49 o tempo. É 1,49 o tempo. Pode galera. tentar passar ele. Ai, bom. Linda. Ai, Ai, tadinho, que linda. Corre bem, corre bem, vamos ver, vamos, vamos, vamos ver, vamos ver, galera. Vamos ver, vamos ver. Mano, isso tá uma delícia, velho. Tem bombe, bomb, bomb entrou bombe Tá na bomba tá na bomb. Boa demais, mano. Bomb L. Bomb L. É, a caralho, é isso. Já classe pá, mano. Porta, porta. Tá onde? É isso, CS é duplo. Vai é <risos> galera, vamos só prestar muita atenção, mano. Bora. Vai todo mundo pro palácio? Aham. Uhum. Talvez ver numa tá? Aham, uhum, puxou Mas espera, espera, espera. Uhum. Vai pegar no ficar cara Uhum. Os caras vão no shield, mano. Depois, espera um pouco. Shield, shield, shield. Depois a gente história. Cai todo mundo. É só apagar, eles não vão esperar, eles não vão esperar. É só apagar, um morrer e acabou. Fica quieto. Eles não vão esperar todo mundo aqui. Eu tô cravado no key. Vai na festa que eu tô descida, tá? Calma. Vai, vai, vai. Vai. vai, vai, vai. vai. Tem que plantar. Começa. Começa. Começa. Tá tudo debaixo da areia. <risos> Ai, tá palácio. Meu Deus do céu. A gente não vai perder, viado. Areia, areia, areia. Ó, oh, tá ligado. Quer voltar? Tô preso, mano. Tá, eu vou tentar comer aqui. mil reais. Tá carregando, posso só apontar. Tô plantando, mano. Fechou. Oh, vou cravar a cabecinha. Tá. hora que tiver chegando base, você me avisa. Tá. Peguei qualquer... uma dúvida só. Pois, meu cacetei. Só fica mirando pra ele... pra ele não passar aqui. Ele ia, ele pode entrar sem colete, colete, tá? Era só a Glock. Deixa que eu miro aqui, velho. 10 USP. Tá. Um tá mirando a cabecinha de onde, será? Tem bug. O outro é CT Ai, foda que eu não tenho Ai. Ai. Ai Eu pensei que esse cara tava no CT, mano Ai. Mano, Ai. vamos forçar uma de só Deixa dois mil. meio Aí, aí rapaziada, vamos passar ele, ó Passar ele, pode vir, vem, vem galera. vem, galera, vem, galera Presta atenção, Vai, mano Vocês tão surdo Fala baixo que eu não sou surdo Vai ter ele Top liga. vamos passar ele, guys Ou vocês vão querer é, ele Tá, vamos fazer esse que sair é então. Que é splitar, é splitar, é splitar, toma, toma essa fama. É splitar em, ele vai smoke a janela aí de novo alguém? quer de novo quer janela. Que que é de novo? Mano, tô dendado, velho. Dendado, dendado, galera. Provável. Vamos lá, vamos lá pele. Tem banco banco, banco ria, banco, banco, banco. Tá. Matei banco. Tem tá. Vou tentar para você ver. Vem comigo. Ai, cadeira, cadeira, cadeira, calma, vem comigo, Rio. Vem, cadeira. Tem que usar que nada. Calma, podeix. É o Jersey. Quim, quim, quim. Ai, moleque, valeu. Pô, bora nessa valeu, B, aí, mano. A gente não foi uma vez. Bora, 5B, oh, oh, oh, galera. HRA, HRA, veio comigo. Eu vou meu deixa, eu um galera, deixa eu fazer um Eu deixa eu fazer um fake A. Eu vou trabalhar meio, Então não taca meio, gay tá gay de início, galera, não tá caguei de início, Vou fazer tá? mercado. É, que eles, eles vão fazer contato. Quando eu falar, cês tacam. Eles vão fazer contato. Quando eu falar, você estaca HRA. Pega um P aqui, pega um P aqui, pega um P aqui, Filipão. Mano, tô dentro da A, velho. Vamos tá, tem moto, cara então. de andar, mano. Tem cara de andar, tem cara de andar. O Bang acertei, aqui. Banguei. Man, tem nada, nada, nada. Vira, vira, vira. Tá bora, tô bora, indo, bora, bota, bota, bota. Te... bota. guys. Eu... Ai, é nossa, é nossa. Dois mais, dois mais, dois Sim. mais. Pô, pode ter puxado o palácio, Não, eu vim pelo palácio, pode ter puxado a caverna. Não, tá certo. Ah, é pode, ter de... pode ter palácio, pode ter é palácio. Django é minha, Django é minha, Django é minha. Em cima da caixa, em cima da caixa, galera miado miado ajuda Vaso lá se é cabecinha Cuidado cabecinha amiga, cara. Tá? Eu tô morto eu tô morto, morto. Smoke aí vou plantar fogo. na Smoke cabecinha peguei tô mirando costa, a costa é minha plantar parte Ari Ari Ari Ari Ari Ari Ari Ari Ari Ari Ari Ari Ari areia Ari areia, areia, Ari Ari Ari meu Deus! Tá caverna, tá caverna, alguém sabe? Eu acho que tá caverna, tá caverna, tá caverna, caverna, caverna, caverna, caverna, caverna, caverna ali. A carinha não tá, tá? Mano, vem, esse cara, ca... vem com pai, vem com pai, vem com pai, vem com pai. Vem com o não, vem a o não, vem tranquilo. vem tranquilo, vem tranquilo. Tem alp no bomb, tem alp no bomb. É história saber aqui, é que desce? Seguinte ó, só o Filipão na A, só o Filipão na A. Alguém apaga. Não faz top, não, deixa eles entrarem, deixa eles entrarem. Deixa eles entrarem. Ah. A gente vai pro Ico Quando eu falar, tá Rio. Quando eu falar. Taca, taca, taca, taca. Pode tacar. Só cai, só cai. Ah, que isso, velho. Cai, guys. Cai, aqui, Entrando. É, tá. Cai, cai, cai. Linda. É aqui um dos caras, é aqui um dos caras. Aproveita. Eu quero, Baku. Eu quero, Baku. Desse arco Caraca, mano. Tinha cara de bloco e cara de P90, velho. Que maravilha. Ai, vi... Novo vídeo do cachorro, eu vendo uh, o chat de voz do time inimigo. Vixe, como, como que ele sabe? Minha... Assim. Como que ele sabe? Bora vir B, bora virar B, bora É mentira, bem. pode virar, pode virar, pode virar, pode virar. Esse fake B é um... é falso. Mano, os caras... não, mas isso é legal, tá? Os caras sacaram e vão uh -huh. jogar contra, mano. Nossa. Pode, pode aí... vir aqui. Para lá, tem um, vou matar. Quem, mano? Mais um, mais um, mais um palácio. E liga, palácio e liga. Mano, dá pra ganhar esse round, viu, Polex? Eles estão em choque. Ai, valeu. Vamos comer é esse palácio aqui todo mundo. Palácio, cai bomba, come CT, vou, galera. Palácio, amor, cai bomba, bom, bom. come CT. Olha a bomba, olha a bomba. Deixa eu pegar deixa lá. Deixa pegar do CT, mano. Pode ir lá, Fihpão, deixa eu Cabecinha. Tá Cabecinha um. Pode CT, Terrigo, CT. Tá... Caiu o palácio, muitos, muitos. Jungle, jungle, jungle, jungle. Okay. Fala. Tem CT. Ó, CT, ainda, CT. Tá? Oh, CT, CT, galera. Come CT, Tem CT galera. Come é, um um CT, peso, CT. Mal, me me me CT jungle é minha. Peguei, peguei. Vou comer CT, velho. Dois CTs, dois CTs, dois CTs. Ai, galera, cadê a call do CT, gente? Calma, calma, calma, calma. Eu tô indo costa, eu tô indo costa, tira a cara. Não, falei pra só nós só comer cara. CT, ninguém comeu, mano. Só tira a cara, eles não sabem disso. Tira a cara, Snow, tira a cara, Snow. Tira cara, tira cara. Linda. Tá peguei. pra você, colegas. Boa, Snow. Foi tem caverna. Caverna Tem oh, juntar pra... geral aqui, né? Tem aqui, entrou, entrou, já entrou, entrou. Eu já oh, tem aqui. Passou já pra cá. Tá. Ô oh, rato, cuidado, rato. Pode vir, galera. Desmocou já na lá. Pode vir, galera. Desmocou a porta, sei lá. Desmocou o tá aqui. Plantando ah, é. Tem é rato, passou o rato, passou o rato. Liga nice. Aí, Diego. Aqui cá. não é bem, galera. Não é entrega não, mano. É o dos caras. Ah, vamos só hum. tentar tirar arma, tá? Esse é o objetivo. Ah, só atirar, mesmo. vamos tentar. Estima do tapete ainda. Ó, oh, 5x3, galera. Como que vocês estão deixando isso, gente? Eu tô indo aí, mano, eu tô tá ali pelo meio. Boa. Mandei um bem galera, aqui galera, comendo galera. você, Snow, linda. Ok. Ó, oh, não pode entregar esses rounds. É que o dos caras a gente cara, ficou 5x3. Ei, isso aqui é Regenite. Aqui não tem condição, não. Nossa, deu um prefire fire no Viniboy aqui, coitado. Bora fazer uma meia compra aí? Meia compra, meia compra. Ó, oh, eu tô com 4k, eu consigo dar... Eu vou pescar Me meia meia meio pra aqui, galera. Mas eu tenho, eu tenho, eu, eu, tenho. eu aceito. Eu vou usar beleza, beleza. É bom que eu compro granada. Meia compra deles, Estrupei hein? aqui, ó. Peguei, peguei no strafe meio. Bangou, beleza. Mano, caverna, caverna. Tem bang. Areia, peguei. Cabecinha, cabecinha. Cabendo, mano. Eu acho. Não! Se você quer dar, você fala... Palácio tô nada. Tô certo, tô certo, tô Vou certo. Aqui, mano, Ó, Batei tem cara amassar no palácio. Tem cara palácio, galera. Matei dois cara amassar palácio, galera. Ele falou assim, palácio nada. Tá. Deixa tira eu pegar isso do palácio eu... aí. Uh -huh. Confia. Tira a cara, tira a cara que eu pego do palácio. Vou tentar pegar na faca. Eu ainda tenho uma flash, Rianco, Quando você tiver... Não, não. Tá aqui, tá aqui, tira a cara. Ah, cara, tá. Quer uma flash? Quer com um bang? Não, né? Não, não, não. Peguei não, não. boa maravilha Boa! Deixa eu, deixa eu ir aqui no shield. Faz um barulhinho meio, barulhinho B. Vou tentar pegar os caras saindo. Quando eu, quando eu escutar eles falando que estão saindo da A, que não tem ninguém, eu vou... Ah, eu vou fazer uma smoke tá. lá no B, pra chamar atenção aqui. aqui Cuidado lá. com o barulho aqui, verde. Boa, boa, fechou, boa. uma palazzo pra mim? Nossa, não tem B meio, quer dizer. É, eles não tão jogando pro meio. vai achar que é B. Ó, na... oh, eu vou pedir bang, tá? Eu tô jogando da defesa. Se tiver a do Nil vai pedir bang na aí. Que eu cara. Na B. Acho que vai ser A, esse que é isso. Toma é, aqui lá, da da jogando da jogando da é, tô jogando do Nilba. É tu na B aí, Azul. Banga. Ih, Felipe Gomes, banga dois aí, banga dois agora pra B. Boa, Rian. Passou. O Tem que marotar, pro, pro... Será que a gente Passou vai. Ó, marotou. Ele falou que marotou. Mas tem CT. CT. Aqui calma Fiquei aí, ele, falou que, marutou, ele calma, falou que marotou, ele falou que marotou. Matei. Boa, boa, vem, vem, vem, entra bem, entra B. CT. Ele falou que marotou só pra descer. Matei. Que isso, Rio Agora mal, acabou mano. pra eles. Agora acabou, mas rapaziada. Mas eu, mas eu, boa, boa, boa. Pode ser janelão? Linda. Boa. Que coisa boa. Eu vou pescar o mesmo, aqui, eu tô com o galera. Leva a bomba lá. Eu uma laranja. Vamos ganhar esse round pra não deixar 14x14, 14, mano. Moei. Manguei meio. Mano, tem aqui. Não vi passar, passar a cabeça. Ele errou o tiro. Estão caçando uns bagulho aqui na. na Matei. Mano, acho que tem um tapete, velho. Peguei A, peguei A. Desbloqueei. Aqui... Mercado. Tem palácio. Cuidado do Tô chamando a atenção aqui na mano. Bang uma caverna aí, Jô. Banga uma caverna. Tem default, tem default, tem default. Peguei default. Oh, esse é Quatro de... ah, não, não é. Caiu, eu vou pegar na faca esse. Cabecinha de alp. Tira a cara, tira a cara, tira a cara. Boa, boa, boa. Eu pego esse, eu pego esse. Ó, oh, quebrou, quebrou o moscou, quebrou ah, o mosco. Tá ele, tá ele, Rian, guarda eu Mas... Ele ali, ele ali, aqui na tela. Ó, ó, ó, tá vindo, tá vindo, tá dando pra vir. Você tá? Tá aqui, tá aqui, tá aqui, tá aqui, tá aqui. Oh, foi, foi pra CT, foi pra CT, Rian, tá mirando CT, ele tá mirando você. Linda, polex. Tenta roxar rato, velho. Banga meio do início aí, o cara tá... Banga, pode bangar, pode bangar. Rato. Preciso de cabecinha aí. Assim, ah, Oxi, caverna, Tinha um Nilba e uma areia, <risos> velho. <véio. risos> mano, só fica Nilba, polex. Todo round o cara fica Nilba, mano. Que é é isso, cara. É o rei do Nilba, mano. Ó, oh, vamos ouvir, vamos ouvir agora, calma, calma. Bora só é bora só ouvir. Quero Aí, vamos aí, velho. Vamos aí, tem jogo, tem jogo. Ó, oh, oh, bug, oh, que Da hora, tá? Da hora o cara Que susto, Rio. Foi mal. Tô cego. <risos> Linda, <E> aí, rapaziada. <risos> É, mano, bom jogo aí pros caras. Pior que, mano, mesmo com essa vantagem a gente ainda tomou um sufoco. Tá bom, tá bom, eu não vou aguentar mais. É, não, é, e tipo, os caras lá são bons, tipo, acho que o Lu e o Vini Boy são level 20, tá ligado? Um Alguma belecinha. Nossa, mano, lindo, lindo, lindo, lindo.